O GTS está trazendo este ano para o público um novo descompactador de solos. Assis, fala para nós então desse descompactador. Bem, eu gostaria de convidar a todos que ainda não vieram nessa 18ª edição da Expo Direto Cotrijal, a, a vir conferir esta novidade Uh, eu diria assim, é mais que uma novidade, é um produto que veio para criar uma nova história dentro da produtividade do agronegócio. O que, que nós a gente trouxe aqui para a Expo Direto? O Teros Fértil. O que, que é o Teros Fértil? O Teros Fertium é um equipamento que faz duas uh, operações em uma só. Além dele descompactar o solo, ele injeta cálcio, através do sistema pneumático em profundidade. O que, que, que benefícios traz isso ao solo? Isso traz uma maior produtividade um maior aprimoramento do sistema radicular das plantas e num contexto, ele segura você muda a, a fertilidade, você melhora a tua fertilidade e o perfil do solo então eu penso que quem ainda não veio para a Expo Direto, que venha conferir, isso não é apenas um lançamento, isso é uma nova tendência e uma nova tecnologia mais uma vez a GTS do Brasil trazendo, trazendo ao agronegócio brasileiro mundial, esta novidade, mais equipamento com muita tecnologia. Se adapta para que produtores, para que regiões? Bem, ele é do médio ao grande produtor agora no início e depois ele entrará em, em faixas menores, para menores propriedades. Bem, eu, eu, eu também queria dizer assim, ó, uh, venham visitar Expo Direto. A Expo Direto esse ano está repleta de novidades, é, todos esses anos que nós participamos nunca vi tanto público assim. E eu creio que esse ano o Brasil é o país do agro. As empresas brasileiras estão investindo em tecnologia e a GTS não deixou por menos. Trouxe muita tecnologia que a Expo Direto Cotrijal, além das nossas carretas floatside, é uma novidade, é uma máquina fantástica. Então venham conferir todas essas novidades no stand da GTS do Brasil. Perfeito. Obrigada, Cícero. De nada.